Olá, meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal. Olha só, aqui é o terreno da minha mãe. Um tempo atrás eu vim aqui e fiz o um muro, e agora eu vim, cheguei aqui, dei uma carpinada, uma roçada nesse mato, tirei algumas folhas de banana. Hoje nós vamos ali podar também um pé de cacau, que nós vamos fazer um telhadinho, e precisamos tirar alguns galhos, e eu quero mostrar para vocês como está bonito os frutos desse pé de cacau uns frutos muito grandes, muito bom. Então se você tiver um terreno, puder plantar um pé, uns um 3, 4 pés de cacau, olha gente, é fantástico. Aqui a minha mãe plantou um pé de tamarino, ali tem um pé de graviola, alguns pés de banana, ali atrás tem um pé de coqueiro, aqui tem um pé de limão, ali gente, é os pés de açaí, ó. lá tem mais pé de açaí, eu mostrei para vocês em outros vídeos Aqui tem mais uns pés de banana, devido a, a terra ser muito úmida, as bananas não desenvolvem muito, ó, fica tudo mirradinho, ó. Ali tem uns pés maiores, olha alguns cachos de banana, ali já quase no ponto da colheita ó. Ali temos mais um ali, ó, novo, lá nós temos mais um, mas ali nós temos uns pés de goiaba. Ali temos os benti-vi cantando muito, ó, muito alegre porque choveu essa noite, ó. Uma maravilha. E aqui nós vamos ali, ó. Para os pés de cacau, ali. Aqui temos uns um, um pés de caju, ó. Ó. É, como o terreno é pequeno, eles ficam sombreando uns os outros. Olha só aqui, ó. Aqui, tem, aqui eu não consigo carpir ainda, porque é muita coisa. Também ali, ó, O caju está florando. Agora vamos ali para o pé de cacau, gente. Mostrar para vocês. Aqui nós temos um pé de cajamanga, ó. Para vocês que não conhecem o cajamanga, olha só. Aqui eu vou dar uma entradinha aqui Aqui eu tenho que roçar ainda, viu? Roçar bacana aqui, ó. Puxa, olha, aqui, Olha como carrega. Deixa eu, deixa eu entrar aqui, ó. Olha esse pé de cajamanga. O quanto que ele carrega, gente. Olha. Minha mãe falou pra ter muito cuidado. Olha, tem muito. melhor olha, olha que tamanho desse cacho aqui, ó. aqui, ó. Olha o tamanho. Esse aqui é o cajamanga, gente. Olha só. Agora ali, vamos se aproximar ali do, dos cacau, gente, ó. Aqui nós vamos fazer um telhadinho ali, ó. Então nós vamos ter que tirar alguns galhos. Esse aqui vai ficar, ó. Mas esse aqui de perto, aqui, aqui no, esse muro aqui, nós vamos aproveitar aqui. Pra fazer um telhadinho, ó. Olha só aqui, ó. Olha que lindo aqui, gente, ó. Olha que cacau bonito. E não é só esse não, tem mais um monte ali, ó. que ele é verde. A cor verde não, não dá pra ver direito ali, ó. Olha o aquele fruto ali, ó. Tem um montão ali. Deixa eu puxar aqui o zoom, ó. Olha. Mas esse aqui, ó. Esse aqui está maduro. Então, olha que lindo aqui, ó. Dentro dos ramos, muito bonito o pé de cacau. Aqui para esse lado também tem outros aí. Deixa eu abrir aqui as folhas. Olha aí, ó. Esse pé de cacau aqui está muito bonito. Olha aí, ó. Deixa eu mostrar para vocês ali de perto ali, ó. Olha só, gente. Olha que legal aqui, ó. Olha que lindo aqui esse pé de cacau aqui, esse cacau aqui, ó. Olha o fruto como está bonito aqui, ó. Olha que maravilha aqui, ó. Olha o quanto isso é importante, gente. Aí, ó. Plantou aqui, ó. E agora tá colhendo aqui, ó. Aqui é só chegar ao tamanho disso aqui, gente. Eu não sei se tira assim, ó. Olha que lindo isso aqui, ó. Que maravilha. Isso aqui é fantástico. Olha aí que bonitão, hein? Agora aqui, ó. Como não tem como que é quebrar, vou quebrar aqui, ó. Olha só aqui, ó. Que beleza, hein? Pois então, meus amigos, um forte abraço aí, ó. olha que lindo aí. Ó. Até o próximo vídeo. Fui. Tiago, minha gente, isso aqui, gente, como é, como é que isso aqui é consumido? Assim, assim, assim mesmo? É. E do carocinha que faz o, o, o chocolate? chocolate? Olha só, gente, daqui sai o chocolate, hein? Se você gosta de chocolate, então <risos> é bom plantar uns pés de cacau aí na, na sua. Isso aqui, essa sementinha que cem, essa aqui, a, a pessoa come também? É pra, a cimento é pra fazer o chocolate. Ah, é? Então é. tá bom, meu gente. Abração, fui. É carninha sabe, de cima aí. É, né? Essa, essa carninha branca a pessoa. A pessoa é, acaba chupa aí, aí. É, né? Então, é. E legal, pra fazer meu o chocolate, pouquinho. bota com tudo. Hum, gostoso, hein? Dá um abraço, fui.